O irmão, quem que é o seu pastor? Ué, você não conheceu ele ainda? É aquele que tem a tatuagem na coxa? Misericórdia! Isso é coisa do diabo! E o que está escrito nela? Está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. No último vídeo, falamos a respeito da igreja de Éfeso e vamos ver como ela desencadeou a igreja de Esmirna. A igreja de Éfeso é conhecida como a igreja missionária e é natural pensar que dentro de um envio missionário a igreja passa a ser perseguida e ela vem a gerar uma igreja de mártires e essa é a igreja de Esmirna em Esmirna encontrava-se o templo de adoração ao imperador romano e é natural que cristãos que realmente seguem Jesus não respeitariam essa ordem por isso acabavam sendo presos e às vezes perseguidos até a morte a palavra Esmirna significa mirra que é uma árvore que sobrevive no deserto a partir dela podemos produzir remédios para curar feridas e também perfumes para embalsamar os mortos percebemos que a mirra aparece no nascimento de jesus também na sua crucificação e no seu sepultamento jesus disse para que joão escrevesse ao anjo da igreja de esmirna a palavra anjo significa mensageira ou seja é como se ele fosse um carteiro enviado por Deus. Então, o nome anjo não é adequado para designar autoridade religiosa. Jesus começa se apresentando como o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou. Algumas das características da igreja de Esmirna é que ela estava passando por tribulações e era pobre materialmente, mas, por outro lado, rica espiritualmente. Deus conhece as dificuldades que estamos passando. E ele nos ensina que é necessário passar por dificuldades, é necessário passar por provações para que sejamos aprovados. Nesse texto é citada a blasfêmia ou difamação dos falsos judeus que frequentavam a sinagoga de Satanás. Sinagoga nada mais é que o lugar designado para uma reunião religiosa. Quando as pessoas dizem que estão indo para uma reunião religiosa, elas costumam dizer, estamos indo para a igreja. Mas, na verdade, isso está errado, porque a igreja somos nós, não é um lugar. Então, na verdade, quando alguém diz que está indo para a igreja, ela está querendo dizer que está indo para uma sinagoga, que é o local de reunião religiosa. Hoje em dia, a maior parte dos cristãos se reúnem em salões, ou seja, em sinagogas. Jesus está dizendo que é justamente nesses lugares onde Satanás manifesta o seu poder. A palavra Satanás significa adversário. É dentro das sinagogas que as pessoas adquirem uma identidade de grupo, uma consciência de grupo e acabam gerando aquilo que a gente chama de movimento sectário ou simplesmente seita, onde tudo que é diferente, todas as pessoas que são diferentes são consideradas piores ou às vezes até mesmo mais pecadoras do que os de dentro. Esmirna também é chamada para não temer o sofrimento que o diabo traria, colocando-os na prisão. A palavra diabo significa difamador ou caluniador. Esmirna seria também colocada à prova com uma tribulação de dez dias. Jesus nos ensina como reagir diante das perseguições. Ele diz que nós somos felizes e abençoados por sermos perseguidos, porque nosso é o reino dos céus. Jesus disse também que se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. E no final, ele dá uma recomendação para Esmerda, dizendo para que eles sejam fiéis até a morte. Afinal, ele foi fiel até a morte. Ah, mas provação é uma coisa muito difícil. O que eu ganho se eu passar por elas? A primeira recompensa que Jesus daria para aqueles que vencerem as provações era a coroa da vida. Isso significa que podemos participar com ele do seu reinado e Jesus disse que, mesmo sendo perseguidos até a morte, eles não sofreriam o dano da segunda morte, que também é representada pelo lago de fogo que é o castigo eterno. Jesus nos encoraja a permanecer fiéis diante da morte física, porque aqueles que morrerem por ele, ressuscitarão com ele para uma nova vida. Se Jesus venceu a morte, então também podemos vencer a morte, se permanecermos fiéis às suas palavras. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que tem sofrido perseguições de grupos religiosos. No próximo vídeo vamos ver como a Era de Esmirna desencadeou a Era de Pérgamo. Então, falou até lá!